Os dois discípulos de Emaús deixam Jerusalém abatidos e desiludidos. Tinham colocado toda a sua esperança em Jesus, mas tudo desmoronara com sua condenação, crucifixão e morte. Reconhecem que algumas mulheres lhes deram um susto, dizendo que haviam ido ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e tiveram a aparição de anjos que asseguraram que ele estava vivo. Alguns dos discípulos constataram que era verdade o que diziam as mulheres, mas não o viram vivo. Por isso também eles não acreditaram e partiram para cuidar de suas vidas. Estão cegos e não reconhecem Jesus que se junta a eles no caminho e lhes explica, começando por Moisés e os profetas, tudo o que se referia a ele nas escrituras. Ao final da jornada, o companheiro de viagem faz menção de seguir adiante. Eles, porém, o pressionam, fica conosco, porque é tarde e o dia está terminando. Ele entrou para ficar com eles. Sentado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a benção, partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu. Eles comentavam entre si. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Este relato tenta responder à indagação da terceira geração dos seguidores de Jesus e de comunidades. Eles, como nós hoje, não haviam convivido com Jesus. Não tiveram contato com que aqueles e aquelas que comeram e beberam com ele depois de ressuscitado. Onde poderiam agora encontrar o ressuscitado de fato vivo no meio da comunidade? Muitos estavam desanimando e abandonando o caminho que haviam abraçado cheios de fervor e esperança. Foi no convite ao caminhante desconhecido, nas escrituras e no partir do pão que o Cristo continua realmente vivo no meio de nós e nos convida a recuperar a esperança perdida na fé no ressuscitado. Ele nos acompanha no nosso caminhar, também quando perdemos o rumo e a força de seguir adiante. Ele é sempre fiel companheiro no caminho, mesmo quando não o reconhecemos. Chegamos hoje ao terceiro domingo do tempo da Páscoa, com o evangelho talvez mais surpreendente é, dos relatos de Jesus depois da ressurreição. O que, é, o que o evangelho nos conta? Que havia dois discípulos que... Abandonaram Jerusalém, um chamava Cléofas, pode ser que o outro, ou a outra companheira de viagem fosse a Maria de Cléofas, que é citada no Evangelho, eles estão indo embora de Jerusalém. E enquanto eles estão se afastando, aparece um viajante e começa a conversar com eles e pergunta o que, que vocês estão discutindo no caminho? E ele diz: Mas você é o único é, forasteiro em Jerusalém que não está sabendo tudo o que aconteceu? E Jesus perguntou o quê? E ele estava com um ar triste, abatido, começa a contar: Ah, é Jesus de Nazaré, que era poderoso em obras e palavras, um profeta, mas as autoridades e também é, os sumos sacerdotes. Condenaram, ele foi crucificado, morto e a gente tinha colocado toda a nossa esperança nele. Então esse relato do evangelho é de pessoas que perderam a esperança. E pode ser que isso toque a cada um de nós, ou a muitos e muitas de nós que estão um pouco cansados da vida dos problemas, das dificuldades da comunidade, da igreja e a gente diz ah, eu não quero mais saber disso estou indo embora estou indo embora essa é a situação dos dois mas Jesus começa a dizer olha, na escritura em Moisés nos profetas então ele está falando da lei Moisés, dos grandes profetas e começa a discorrer tudo que nas Escrituras diziam respeito a ele, Jesus. Mas os dois estavam como cegos, né? e disseram para Jesus, mas na verdade, as, teve umas mulheres que foram lá no sepulcro, e disseram até que tiveram uma visão e que ele está vivo. Mas quem que, quem que vai acreditar nisso? E, e também, Alguns do grupo foram lá e viram que era isso mesmo, mas não viram Jesus vivo. Então não vê Jesus vivo. E caminho o dia todo eram 11 quilômetros de Jerusalém e em Emmaus. Mas quando o dia está caindo, eles gostaram da conversa. E falam para ele, fica conosco, porque ele queria seguir viagem, fica conosco. Jesus aceita, entra na casa, aí senta na mesa, toma o pão, abençoa, parte o pão e partilha. E nesse momento, diz o Evangelho, que seus olhos se abriram. E eu penso que nós podemos agora entender esse Evangelho, a grande dificuldade. Da segunda, terceira geração de cristãos, é que diziam assim: Nós não vimos Jesus. Pedro viu, Madalena viu, mas nós não vimos. E a grande pergunta: Onde que nós podemos agora encontrar esse Jesus vivo? E a resposta nesse caminho de Emaús é: Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava a Escritura. Então, a resposta é acolhe o peregrino, aquele que você não conhece e você vai encontrar o Jesus vivo. Vai lá na escritura com a comunidade e vocês vão reencontrar o Jesus vivo. Partilhe o pão da Eucaristia na comunidade e aí está o Cristo vivo. Esse é o evangelho de hoje, que a gente recupere a esperança, reencontre a comunidade, a escritura, acolha como nessa campanha da fraternidade, dá-lhes nós mesmos de comer, acolha e aí você vai encontrar Jesus vivo na palavra, na comida do irmão e no partir do pão da Eucaristia que nós recuperemos a esperança no ressuscitado e no caminhar da sua comunidade a igreja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo